Hoje eu vou tentar fazer um experimento novo aqui. Vou tentar fritar um ovo diferente aqui. E nosso fogão vai ser um aerossol. Se vai dar certo isso vai dar pra comer esse ovo aí. E é meio perigoso, não vai tentar fazer na sua casa. Hein? Tô com a frigideira aqui. Colocar um pouco de óleo, Vou dar o ovo normal, né? espalhada no óleo aqui. Colocar o ovo. Vou colocar um salzinho, né? poder jogar fora. E agora vamos, vamos acender o fogo. Vamos ver se, se vai dar para fritar mesmo, né? O negócio aqui é perigoso, hein? Galera, olha como que tá ficando, ó. Tá começando a fritar, hein. Vamos lá. Vamos sair um pouco, que vai ficar hein? Né? Tá quente pra caramba. Vamos dar uma hora, um barulhinho dele aqui, ó. Uma desbordada nele aqui, né? Vamos lá, Rapaz, tá quente, hein? Tá um cheiro ruim esse negócio negocinho. Ó, vamos lá, eu gosto de estourar a gema aqui, ó. Como esse negócio mole. Vou colocar um queijinho, um bacon aqui agora, hein? Dá mais uma estadinha nele. Show de bola. Galera, dá uma olhada nisso aqui, ó. E aí, alguém tá afim de comer um ovinho aí, ó, frito na hora aí, no aerosol? Não vê se ficou bom, né? Deve ter ficado um meio ruim. Vamos experimentar, né? Olha a galera, olha como ficou, ó. Gente. Até que ficou bom, ficou ruim, não, hein? Ficou com o gosto do. Aerosol. Faltou um pouquinho de sal. Acho agora foi muito. Com gosto um pouquinho diferente, mas não ficou. dá para comer, não ficou tão ruim, não. não sei se vai fazer mal, né? por causa do, do aerozol, não sei se vai fazer mal. Se alguém que for fazer na sua casa, toma cuidado, hein? queima tudo na mão. Galera, o vídeo de hoje é esse daí, se vocês gostaram do vídeo aí, deixa um like aí pra gente, deixa um joinha, se inscreve no canal aí, se você tiver alguma dica aí que dá pra fazer aí, fritando mais alguma coisa aí, deixa um comentário aí que a gente faz um vídeo aí legal aí também, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima!